Olá! Nesse vídeo, irei comentar sobre a importância da pasta FakePad. Primeiro, acesse o meu computador, clique na unidade C, crie uma nova pasta clicando com o botão direito do mouse. Nomeie a pasta como FakePad. É a pasta padrão utilizada pelo este City. Os arquivos que são utilizados no Stitch City devem estar nesta pasta. É isso, pessoal. Obrigada.